Filmando? Vamos Deve começar de novo? Vai! Olá, galera! Tô começando de novo aqui. Que deu um estilo de parando. É que deu um instinto e capa goarça. Vou ter que começar de, de novo. Vamos lá! O vegetal escolhimento. O vegetal da alimentação dos seus vivos, ele mesmo. Os carinhos, como um gato, a onça, o tício o de um modo de dieta é calmo. Porque sementes demais, que independentemente dos vegetais. o meu animal, o omnívo, o como é de tudo, sua dieta é bastante variado modificado conforme os lápis regionais. Basicamente, põe, depende como todos os outros seres de no vegetal. Há contudo uma tendência, caso geral, para comer todos os alimentos, como uma exceção das frutas, depois de transformados pelo carro, isso é nessa a quantidade de carne e de vegetais, duro como feijão, arroz e outros. Mas já há vegetais que de preferência ser comidos por uma vez que por isso importam as vitaminas que é praticamente são destinos pelo calor. A cenoura e as cenouras como a fósfora por exemplo, assim é importante que os vegetais cuidem na dieta de yang. Só que quem deve ser muito bem levados estes também são feitos de punição. Um sucessivo de produtos químicos para fertilizar a terra de, de pesticida e irrigação com álcool, contaminado pode tomar uns produtos vegetais perigosos para o organismo. Uma lavagem cuidadosa baixa para tomar os próprios para o consumo. só aí! <risos> Amanhã é... Os Peticidas. Isso aí. Isso aí, galera. Hora do bônus ao longo do Amazonas. O gatinho catariano que faz a excursão pelo Amazonas. Vamos lá. Valeu, valeu. A vela da estrela da nossa pequena canoa foi substituída por um de algodão mais leve e de amamanjo mais fácil. O olhinho ficaria na cabana e Dupanha é comigo e Arthur, em curtas viagens de pesquisa pela margem. Helena gosta a ideia de ter ao seu lado a famosa Indiasinha para conhecer os seus dias ansiosos e ensinar o inglês. Dupanha já percebeu alguma coisa de nossa língua e já se faz entender mais ou menos ensinados as suas palavras com a indecência de sua minca. Estamos uma manhã terminando o arranjo da canoa quando Maria me chamou. Vá ver o que é Henrique, disse João. São Henrique, é como Maria. O x Pira fugiu para o mato e levou consigo o Dom Pimentão. Dona Léfa atrás dele, eu o que passa, acontecer alguma coisa. ouvi disse a calabina e se acabou com o de minha irmã. Foi fácil faça, descobri o seu vestido. O banco de casa não descobriu algum espaço, atinante, dentro, a medona, a canção, e tenta a verdura, alcançar e os com o ar de chute. Olhe Henrique, olhe. A pouca distância descobri agachado, dois enormes pôs que se prepararam. Proporando a ave onde se tinha pujado os dois macacos, queipalizando, de tempo assim os dentes. A ave de, de minha irmã, a mais que a dos macacos. Minha primeira ideia foi dizer que faltasse de é peço para a cabana, mas ele o tempo, que os humanos podiam ver e sair com sua preguiça. Fiquei atrás de mim, aconselhei em que estamos ao mesmo tempo e veio os bichos se achustar. De qualquer modo, João, os nossos gritos de virar em nosso socorro que então escutou a força de que dispomos, e nós normalmente espalhei a arma. Aos nossos gritos, tua apareceu um dos Pumas, e ele só com suas grandes velhos verdes. Te inspira aproveitando a oportunidade, soltou para um lugar mais alto, e eu atirei na fé que estava mais posta. Né? A bala penetrou na cabeça, e saiu saiu estando baixo, o outro Puma espantado nos um espaço para a frente, mas não há tempo que não alcançasse um tiro de João, que é era A e os índios vinham atrás até Alamados, é pelos nossos gritos esperando as seu espírito do pimentão ainda temia de terror e quantos amigos foram descendo da árvore e chegaram a nós sob mísseis, envergonhados, e vergonhados e Helena em caminho de cabana, confiados na sua proteção. Assalhados por domínios, tirávamos a mim da pele, a carne a comer os assados aos e achamos de um sabor macio de carne de vitela. Neste mês, o apresentou a Helena, peso na mão, uma livrinha de colibre, suas peças de azul metálico, minavam uma verdadeira joia alada. Não se mostrou muito assustada. Que coisa encantadora! Que peculiaridade! exclamou Helena. Uma dia que estava a o no fundo, deitava açúcar. No mate, adoçou a porta de uma colherinha aparecemos ao passarinho, por causa do alcance do biquinho. A primeira ciclo, assustou, sem dúvida, não fez caso de oferecimento, mas ao cabo de algum tempo. Acostumada a nova posição que dava a mão da Índia, decidiu abrir o um bico e aprovar a beba-lache. Ao começar gostoso de ver seu Caribe, tinha dito a sua pulmagem, porque acabou por esgotar todo o bico de colherinha. 151, 152, o que aconteceu? Vai terminar o capítulo? Vai, vai lendo então, até aqui, vai ler. Olinha afirmou que um pouco tempo domesticado você não gostei também de pôr um puma, perguntou João e Helena, que as casas destes pequeninos e amarrotados com uma madeira deve ficar massinho como os cães. Não quero, não quero pôr todos minhas irmãs, Põe ele devorar os meus macacos e passarinhos, enquanto preparamos a canoa Helena e Maria, O cupom de por vizinhos, ajudar as polias, amassando a, a ponteira, salvar os carnes. Como os índios tornavam em fantasia a canoa prometida, resolvemos partir na pequena. Pela manhã, os meus irmãos e os demais companheiros, olhamos muito nervosa com a prometida. E pouco conversar que ele, novamente, comentamos sem dúvida que não aparece nenhuma imprudência cuidar sempre de nós. Numa curva de gapé, avistamos uma canoa, paramos em torneios, pelos que se aproximassem, né? Tinha duas pessoas na homem e mulher. E na hora que trazia a embarcação, a botada de frutas portas de palmeira passar lá dentro dos coisas aproveitadas para nossa cozinha. Mano, como os caciques, apresentou-se o como se costuma, com adornos de pomos aos braços na cabeça e a cabeleireira dividida ao mal caindo em longas manchas para cada lado. No seu pescoço brilhava -se com, as contas coloridas de cá que destinávamos a iora. Estava em compensação, não trazia dono nenhum, a não ser seus lindos olhos negros, os dentes que eles, eles pareciam do pão contou a seu pai ao de Deus, e ele disse que nos acompanha, nos ajuda em nossas pesquisas. Descarregados os pezinhos que trazia, João, Helena, Domingos e Maria vieram até a Pai, pode pedir de nós. Vamos pedir com o Valejão, a canoa de Thomas. Até logo, é provável que estaremos que, que na volta, papai, mamãe, Fanny e Tia Mata. Com essas palavras, façamos seguindo na, na, na esteira dos nossos amigos íntios. <risos> é, acabou o que aconteceu? Acabou o capítulo. Capítulo 11, é o capítulo 12. Gostou, galera? Os vegetais como alimentos. Isso aí. E o bônus, meu aluno do Amazonas. Amanhã é no meu perpetuídeo. amanhã é assim, Valeu, galera!